Salve, salve galera! Hoje vou estar tá ensinando pra vocês como baixar Minecraft Pocket Edition sem precisar de aplicativo nenhum e sem erro. Ó, vocês vêm aqui, ó, em Google. Vocês pesquisam. É assim: é baixar. Minecraft P Aí vai ter isso aqui, ó 0.15.0, baixar, P Aplicar Aí vocês desce, desce, desce. Vocês vão descendo Pera, deixa eu carregar um pouquinho meu pai tá muito lento Descendo. Aí vai aparecer isso daqui ó, aí vocês apertam, apertam, aí vai aparecer isso aqui ó, vocês apertem em ok, só que eu não vou apertar porque eu já tenho, vocês apertem em ok, aí vai começar o download aqui em cima, vai começar o download aqui em cima, tá bom? Então tá bom galera, isso foi o vídeo. É, deixe seu like Se vocês não tiver sabendo Eu vou deixar a descrição do um vídeo Muito fácil baixar a Minecraft quem já sabe Pra quem já sabe não precisa Mas pra quem não sabe Esse é o vídeo Então tá galera, falou galera Deixe seu like Falou